Fala pessoal, amizade do Grande Prêmio, energia, energia para abrir essa semana. Mais uma semana e agora uma semana que já tem campeão mundial de Fórmula 1 na temporada 2022. É Max Verstappen, bicampeão mundial, confirmou o título no domingo. O GP do Japão lá em Suzuka venceu. No fim teve aquele é, enrosco lá: qual era a pontuação? Leclerc punido em cima da hora, enfim. O Verstappen está de parabéns, claro, uma temporada sublime de, de pilotagem, mas não é disso que eu vou falar, não vou falar de Verstappen, não vou falar de Leclerc, não vou falar é, de, dessa definição do Mundial no último domingo. Eu vou falar da FIA, claro, e do caso do trator na pista. Porque, veja bem, é, eu considero que a FIA errou, e errou muito grave, ao colocar na pista um trator durante a participação dos carros naquele, naquele momento, né? Então você tinha uma situação grave com... com... A gente vai entrar nisso, mas assim, o um pelotão desgarrado, bastante desgarrado pelos eventos da largada da corrida. Né? Então não tava todo mundo encaixotado no mesmo lugar e andando em velocidade controlada, apesar do safety car. E aí eles chamam o trator para ir para a pista tirar o carro do Carlos Sainz. que passou? O carro do Carlos Sainz tinha batido, ele rodou e bateu na, num trecho ali, que é um, uma pequena brita, né, muito perto da pista, bateu no muro, abandonou, foi uma largada cheia de problema, teve gente... o Guan jo rodou, o Vettel rodou, é, o Sainz bateu, o Albon teve problema, provavelmente no motor, um problema mecânico ali. E aí, um pedaço da placa de publicidade de onde o Sainz bateu, caiu na pista, o Gasly passou por cima dela e tampou o cockpit, e ele foi pro, pro pit stop, ele já tinha largado do pit lane, por causa de uma mudança de asa lá em parque fechado, e aí, teve que tirar aquela placa, ele aproveitou, trocou o pneu, botou pneu de chuva extrema, todo mundo tinha largado de intermediário, e voltou para a pista. E voltou, evidentemente, muito atrás do pelotão. E começou a andar rápido para tirar essa diferença do pelotão e encostar no pelotão. É o que acontece. O safety car, claro, ele limita o, o líder da corrida, o objetivo é esse, limitar a velocidade daquelas, daqueles carros, mais é juntar o pelotão também. Então, quem está tão atrás assim, precisa andar rápido para encostar nas costas desse pelotão. Foi o que o Gasly fez. Até que surgiu a bandeira vermelha, parando a corrida. E, claro, o trator estava lá na pista para atirar o carro do Sainz. Vocês vão lembrar, em 2014, o acidente de Jules Bianchi, mesmo, na mesma pista de Suzuka, no mesmo GP do Japão, numa, numa condição de visibilidade quase impossível, foi uma corrida num fim de semana que tinha um furacão no, no Japão, né? o, a gente fala um tufão lá, é, mas uma tempestade enorme na, na área de Suzuka lá em Mia. Então o Gasly escapou, da, o, o Bianchi escapou da pista e acabou acertando um trator que estava na brita e estava tirando o carro, do Adrian Sutil, se eu não estou enganado, tinha se acidentado um pouco antes. Bianchi morreu, todo mundo, todo mundo vai lembrar disso. E aí, é, muito se falou sobre o uso de trator e como usar esse trator. É, tinha que, tem que parar a corrida, tem que estar tá tudo controlado para que um trator seja usado e tal. E o que aconteceu nessa Suzuka, onde, a, onde teve esse acidente, oito anos atrás, onde passou esse acidente oito anos atrás foi numa condição de visibilidade muito ruim, com chuva, com pista molhada, é no momento em que o pelotão estava totalmente desgarrado, com velocidades diferentes entre si, eles colocaram o um trator na pista. Com uma diferença, como o Sainz bateu num espaço pequeno de brita, o trator estava na pista, no traçado, ocupando um espaço que poderia muito bem, C dos carros. E ora, se o Sainz escapou naquele trecho da pista e foi para a Brita, não é difícil imaginar que qualquer um outro podia fazer o mesmo. Bastava um estalo para escapar e perder o controle do carro ali e ir direto no trator. O Gasly passou muito perto do trator e ficou claro revoltado com a situação. Reclamou direto no rádio da AlphaTauri, ele já falou, mas o que, que é isso? Tem um trator na pista, não é possível. Chegou no pit lane na bandeira vermelha, descascou lá, tava reclamando, claro, da FIA, mas no primeiro momento que a gente não sabia o que, que era, só viu o Gasly de cara feia falando com o pessoal da AlphaTauri, depois ficou claro do que se tratava. A FIA se defendeu, disse que ele tava rápido demais no momento de bandeira vermelha. Só que aí a gente foi, claro, ver a imagem. A bandeira vermelha foi expedida dois segundos antes, mais ou menos, do Gasly passar pela área do trator. O Gasly estava mais ou menos a 250 km por hora. Ainda que ele catasse no freio naquele momento, é, primeiro, provavelmente ele perderia o carro. Provavelmente ele perderia o controle do carro fazendo isso, né? Simplesmente catando no freio desse jeito. Vocês sabem como é que funciona. Mas assim, é, o, o mais curioso disso tudo é como a FIA crê que não havia perigo, por exemplo, dele sofrer um acidente a 100 km por hora. Porque se você está na estrada com o seu carro, imagine, e você a 100 km por hora bate num trator, o que, que você acha que vai acontecer? Pois bem, a... é, é muito perigoso do mesmo jeito. O trator ele precisa ser usado com parcimônia para recuperar carros. Não dessa maneira. Isso é muito claro que é um erro, é ululante. Depois todo mundo falou sobre isso. Lando Norris falou, o Sérgio Pérez falou, o Daniel ricardo falou. Não, o Daniel ricardo não falou, mas a imagem on-board do ricardo mostra que ele também passou perto. Em um primeiro momento a Fia, a FIA quis dizer, quis induzir a gente a imaginar que só o Gasly tinha passado no trator. A gente viu que todo mundo passou. O Christian Horner falou que quem avisou. Ele foi o Sérgio Pérez. Quer dizer, todo mundo passou uma vez pelo trator na pista. E aí tem uma questão posterior. A FIA puniu o Gasly por acelerar em bandeira vermelha. Puniu com 20 segundos e ponto na carteira. Cara, é inacreditável que isso aconteça, porque a FIA age como uma rata mesmo, como uma ratazana. Ela age com, de maneira traiçoeira e covarde para tentar sustentar a narrativa de que a culpa é do piloto. A culpa não é do piloto. E ainda que o piloto é, pudesse, tivesse condições de desacelerar o carro com a velocidade que eles é, imaginavam ou que eles desejavam, que ele fizesse imediatamente o carro ficar lento sem qualquer problema, né, para catar no um freio no meio de um, uma área de velocidade na pista. Simplesmente catasse no freio e descesse para a velocidade desejada. Que é razoável ter um trator com a, o pelotão desgarrado na segunda volta de uma corrida onde não há visibilidade numa pista onde essa soma de fatores já causou morte e já causou outros acidentes graves. O Martin Brundle, por exemplo, quase teve um acidente gravíssimo em 95, creio nas mesmas condições por ali, então assim, é um desrespeito, é um desrespeito sim com, com a memória do Julio Bianchi, o Gasly falou isso depois, é um desrespeito com a vida dos pilotos e é, é uma atitude traiçoeira e covarde, inacreditável, de uma FIA que desde o ano passado, sobretudo nas decisões de corrida, Vai deixando que as coisas degringolem e vai irritando pilotos e perdendo respeito dos pilotos. Não sabe o que fazer e como agir com a, com a direção de prova. Não sabe o que fazer e como agir. Isso é importante. Mas o que aconteceu com o Eduardo Freitas, que era o diretor de prova no GP do Japão, puniu o Gasly para tentar sustentar uma narrativa fracassada e depois, algumas horas da corrida, a FIA anunciou que vai investigar o que aconteceu, é inacreditável. É de uma covardia que é, é assim, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Quero saber o que vocês acham, deixem aqui nos comentários. E, claro, curtam o canal, curtam o vídeo e, se quiser, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilha lá nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.